Então vamos falar do dia 10 da viagem, então dia 27 de novembro. Hoje eu comprei isso aqui pro café da manhã, vai durar uns 3 dias. Isso aqui, não, né? isso aqui vai acabar hoje. E quanto foi, né? 162 ienes, Negri do Pokémon 188 ienes, 7 fatias de queijo 138 ienes, o café Esse aqui 100 ienes com imposto 108 Esse aqui 150 ienes Parece uma, uma a princípio eu ia pra Yokohama, encontrar o Junichi, que é um, um senhorzinho que eu virei amiga, em 2019. Só que eu comecei a trabalhar, né, então fiz umas consultorias de manhã, não sei o que, tava trabalhando e tal. E ele tem Airbnb. E ele falou, ah, vamos no Sankey, hein, ver as cores de outono. Eu falei, tudo bem. eu falei, Junichi, só me diz a hora, porque daqui até aí vai demorar mais ou menos uma hora e meia. Aí ele falou assim, é porque eu não sei a hora que os hóspedes chegam. Então ele ficou preso dentro de casa, assim, sem poder sair Porque ele não sabia que horas os hóspedes dele iam chegar Acabou que ele ficou preso lá e aí a gente não conseguiu se encontrar Então eu falei, vou aproveitar que eu precisava validar umas coisas aqui do roteiro Principalmente a questão de passe Que agora, a partir de amanhã, eu já vou pra Nico E depois já vou pra Saitama De Saitama eu já volto pra Tóquio, pego avião pro Kinal Então precisava validar alguns passes Que eu tava pensando que talvez poderia dar certo e é bem interessante, eu até gravei a tela. Olha só que interessante, aqui eu tô fazendo uma estimativa de passe. E aí olhando aqui, ó, é... eu botei aqui os deslocamentos internos dentro do dia, quanto ele custa com a empresa, né? E aqui eu botei o um que seria o mais rápido, uma 57, mas tem um que é mais barato ele dura 2 horas e 11, ou seja, praticamente 10 minutos a mais, 15, né? Só que ele fica no valor de 1.400, uma parte pela Titibu e outra pela JR, né? eu tava querendo validar se a JR Tokyo Wide compensaria, ele custa 10.000 ienes, né, se eu fosse usar os deslocamentos mais caros Teoricamente também é um pouquinho mais rápido, mas a diferença é muito pequena. De tempo, tipo 1 hora e 45 para 2 horas, ele sai de 6.000 ien para 1.450. Né? Da mesma forma, esse aqui, que custa 2.990 ien nesse trecho. Se eu for pelo que demorou 10 minutos a mais, 20 minutos a mais, ele cai para 650. Então, eu fazendo essa conta, se eu fosse pegar pelos mais rápidos e consequentemente mais caros, ele compensaria ter o Jia mas se eu faço essa conta aqui, essa conta aqui fica metade do preço do JR White, Porque, assim, se eu pegasse os trens mais caros, né, que seriam os trens expressos, ele sim, o passe valeria a pena. Só que a diferença entre os trens expressos e os trens comuns era assim: ah, era 10 minutos numa viagem, a viagem mais diferente era 30 minutos e o preço só estava de 1.400 ienes para 6.000 ienes né? então assim, eu ia ver se o Tokyo Wide Pass compensava nessa já que era muito deslocamento num período curto mas não compensou, então aproveitei o dia que eu tava cheia de trabalho, falei vou, vou focar no trabalho porque os próximos dias vão ser muito difíceis eu consegui parar um tempinho para trabalhar então aproveitei e fiquei o dia todo aqui E aí eu fui jantar só, então eu fui ali no, no combine e fiz a festa também. Aproveitei e comprei uma pipoquinha pra assistir o jogo, que foi às 7 da noite aqui, né? Então foi um horário bem bom pra gente assistir. O pessoal daqui, eles ficam aqui assistindo, né? Tem muito japonês. Ah, uma coisa importante. Ontem eu já comecei a arrumar as malas pensando como vão ser os próximos dias. Eu não quero viajar com a mala grande nesses próximos dias, até porque meu voo para Okinawa não tem bagagem grande, despachada, essa bagagem de mão. Então eu, eu arrumei a minha bagagem de uma maneira que eu vou despachar uma mini mala para meter, Eu vou despachar uma mala para o aeroporto de Kansai, que é quando eu volto de Okinawa. E eu vou ficar com uma mochila e uma mala de bordo Então... loucura! E eu acho que quando eu voltar de Saitama Nico, que tá bem frio lá Eu acho que eu vou despachar mais uma bolsa pro aeroporto de Kansai E aí na volta de Okinawa eu pego tudo isso Então, assim, é pensar, né, gente, sempre na comodidade de vocês Vocês não precisam ficar que nem burro de carga, carregando tudo que vocês tiverem Pra lá e pra cá, né, principalmente nesses dias que vocês tiverem roteiro muito corrido Usem e abusem do takubin, beleza? Então é isso, espero que vocês estejam gostando e acompanhem os próximos dias para ficar por dentro de tudo.